Olá, agora a questão 135. a questão 135 fala de perpendicularidade. Então determine p de modo que as retas r e s sejam perpendiculares. Lembrando que para que duas retas sejam perpendiculares, os coeficientes angulares, então vamos chamar de mr multiplicado por ms deve ser igual a menos -1. Então no que resume esse, esse problema, encontrar o coeficiente angular da reta R, o coeficiente da reta, uh, angular da reta S, e substituir aqui. Provavelmente, como aqui fala em P, essa incógnita P vai entrar aqui e transformar isso numa equaçãozinha tá Então, na reta R, pra, vamos escrever na forma reduzida, e aqui a gente já obtém o coeficiente angular. Lembrando que ela vai ficar assim. Menos uh, 2x mais 3 igual a vou fazer isso aqui, menos vou fazer diferente, peraí. Deixa eu deixar o y aqui. O termo aqui. Vai ficar assim, p menos 7, que multiplica y igual a 2x menos 3 acho que vai ficar melhor assim e aí dividindo eu tenho que y é igual a 2 sobre p menos 7 e multiplica x menos 3 sobre p menos 7, que não interessa o que me interessa é isso aqui ai, estraguei pronto isso aqui equivale a mr Vamos reservá-lo. E aí agora eu vou fazer, um pouquinho afastado aqui, o coeficiente da reta S. Vou pegar a reta S e também isolar o termo em Y. vou deixar aqui Y igual a menos PX mais 13. Tá? E já está aqui o coeficiente angular. Então MS, então, basta equacionarmos ali E está resolvido Então MR é 2 sobre P menos 7 Que multiplica o MS que é menos P Deve ser igual a menos 1 Isso aqui é produto dos meios pelos extremos pra gente Ou multiplica tudo por P menos 7, né? Essa é a ideia Vamos concluir aqui então Vai ficar assim Menos 2p, tá? multiplicando aqui a parte de cima, igual a, aqui vai trocar, multiplicar por menos 1, um, então, menos p mais 7. Trazendo para cá, eu vou ficar menos 2p mais p, igual a 7, tá? menos 2p mais p, é menos p. Multiplico por menos 1. Um, e vai ficar P igual a menos 7. Pronto. Essa aqui foi até o final. E simples, tá? São só etapas. Certo, pessoal? Encerrando mais essa.